Vamos aqui então ilustrar uh, algumas principais ideias aqui na construção do um intervalo de confiança por meio de um exemplo que está no e-book de vocês. É importante que antes de você ver esse vídeo, você faça a leitura do material que está indicado lá no e-book para compreender as ideias né, que envolvem a construção de um intervalo de confiança. Vamos lá. O Departamento de Recursos Humanos de uma prefeitura informa que o tempo de execução de tarefas que envolvem participação manual varia de tarefa para tarefa, mas que o desvio padrão aqui ó, permanece eh, aproximadamente constante em três minutos. A partir aqui de uma amostra aleatória do tempo de execução de 50 novas tarefas, uh, esta, esses esse tempo médio obtido aí foi de 15 minutos para eh, execução de cada tarefa. E aí pede, então, para determinado intervalo de confiança, de 95% para o tempo médio de execução dessas novas eh, tarefas. Bom, uh, obs, observem aqui que ele não diz se a população é normal ou não. Tá? E isso é um fato que você tem que observar. No entanto, perceba que nós temos uma amostra aqui considerada relativamente grande, ou seja, uma amostra de 50 tarefas. Tá? Quando nós temos uma amostra acima de 30, né, uh, nós já podemos aqui uh, ter boas aproximações. O desvio padrão, então, é conhecido, o sigma aqui é conhecido. Caso ele não seja conhecido, evidentemente que temos que estimá-lo usando aqui a letra S, né, que é o desvio padrão amostral. Uh, o intervalo de confiança aqui é 95%, então o nível de confiança aqui, o menos alfa, é 0,95. Isso corresponde a um alfa de 0,05 ou 5%. Esse é o nível de incerteza nesta, neste cálculo aqui. Se olharmos agora é, na tabela o valor de Z, em 0,025, né, que corresponde a 2,5% é, da área em cada cauda da distribuição normal, nós obtemos aqui o valor de 1,96. Isso vem lá da distribuição normal padronizada. Então, só lembrando, esse alfa sobre 2 ele corresponde né, a esta área aqui, certo? Esta aqui é chamada região crítica, certo? A ideia é que uh, nós tenhamos uma amostra cuja a probabilidade do desvio padrão do, da média populacional está contida nesse intervalo por meio dessa amostra caia nesta região aqui. Bom, obtido então esse valor de, de Z, nós calculamos aqui o chamado uh, margem de erro, né, que é por esta letrinha E aqui substituindo os valores obtidos, né, extraídos do problema, obtemos uma margem de erro de 0,8315. O X barra fornecido é de 15 minutos, então o intervalo de confiança para a nossa média populacional é obtido fazendo 15 menos esta margem de erro e 15 mais esta margem de erro. Então percebam aqui que nosso intervalo de confiança para a média é de 14,668 a 15,831. E esse intervalo de confiança tem uma probabilidade de 95% de conter este parâmetro populacional. Vamos ter uma ideia aqui melhor a respeito deste resultado. Ó, de cada 100 amostras que retirarmos contendo 50 pessoas cada, né, de 50 novas tarefas executadas, eh, espera-se, ou seja imagina-se que em 95 é, amostras nós é, tenhamos aí o, o, o verdadeiro valor populacional, a média populacional contida neste intervalo aqui, certo? Então é, o intervalo de confiança é uma ferramenta muito utilizada e é, depende também do, do tamanho da amostra. Nós temos aqui uma maneira de dimensionar a amostra, né? Qual qual deve ser o tamanho da amostra para que a gente é, possa, evidentemente, extrair um intervalo que contenha o verdadeiro parâmetro populacional? Por meio da formulazinha da margem de erro aqui, na qual nós isolamos o N, aqui já está isolado, né, com base na, nas informações que nós queremos, por exemplo, quero 95% de confiança, certo? e eu quero um erro máximo aqui, igual a 1,0, né? conhecendo, por exemplo, o desvio padrão populacional, nós conseguimos é, estimar o tamanho uh, mínimo que a amostra tem que ter. Então, perceba que com essas informações aqui, nós obtemos um valor de 96,04, ou seja, a nossa amostra, nesse caso, tem que ter no mínimo 97 elementos, para que, então, você tenha um intervalo... É, com 95% de confiança e um erro máximo igual a 1, né? É, dessa maneira que nós podemos construir um intervalos de confiança, ok? Passamos agora então a falar sobre teste de hipóteses. Também é, que é importante que você tenha feito a leitura é, dos conceitos básicos no cálculo, envolvendo o cálculo né, é, relacionado a teste de hipóteses. Nós vamos ver aqui um exemplo. É, que ilustra aqui a situação onde nós temos uh, o desvio padrão sigma conhecido, né? ou ainda o caso em que a amostra ela é grande. Tá? É, claro, se você tem uma população normal né? uh, com média mi e variância sigma ao quadrado, o sigma ele pode ser conhecido né? ou, no caso, a amostra é, tem que ser grande. Bom, o exemplo aqui nos diz o seguinte, o um gestor público sabe que para montar um determinado negócio em um bairro de Curitiba, é necessário que nele circulem no mínimo 1.500 pessoas por dia. Para o tipo do bairro em questão, é possível supor o desvio padrão como sendo igual a 20 pessoas. Selecionada uma amostra aleatória, de, eh, formada por 12 observações, revelou que passariam pelo local Escolhido 1.400 pessoas por dia em média. O negócio pode ser montado ou não? Uh, assuma a suma alfa igual a 5%, esse é o nosso nível é, de significância, né? E suponha a população normalmente distribuída. Bom, será que com essas 12 observações realizadas aqui, é, né, as 12 é, medições. Elas de fato é, indicam que não tem um mínimo de 1.500 pessoas por dia passando por esse local, né, já que a média observada aí por dia foi de 1.400. Bom, nós não podemos de cara é, inferir que o negócio não pode ser montado, né? Nós vamos evidentemente aqui testar a hipótese, a hipótese nula é H0, ou seja, que a média populacional ela é 1.500 ou a hipótese alternativa, né, a média é menor do que 1.500. Então para isso nós consideramos o tamanho da amostra 12, a média amostral 1.400 e o desvio padrão populacional 200. Calculamos aqui então a estatística Z, né, que vem da distribuição normal padronizada, substituindo os valores do problema aqui e obtemos então aqui um Z crítico de menos 1,73 né? considerando então, veja só o valor de alfa que é 0,05 o Z tabelado para esse caso aqui é menos 1,64 então percebo que aqui eu tenho nessa cauda direita é, a chamada região de rejeição né? que corresponde a 5%, esse é meu nível de incerteza Aqui eu tenho a região de aceitação, 95% de confiança, certo? O Z, nosso Z crítico aqui, é, aliás, o Z calculado, perdão, né, não é o Z crítico, né, esse aqui é o Z tabelado e este é o Z calculado. Este Z calculado né, tem que cair aqui na região de aceitação para que eu possa afirmar, então, que a média, ela de fato, é igual a 1.000 e 500. No caso a gente pode é, perceber aqui que o z calculado caiu aqui ó menos 1,73 então ele é menor do que o z tabelado ou seja é, ele caiu na rejeição na, na região de rejeição da hipótese nula né e aí nós temos aí fortes indícios né é, para afirmar que, de fato, nesse bairro transitam menos de 1.500 pessoas por dia. Então percebo que aqui é uma ferramenta bem interessante para é, nós utilizarmos, né, principalmente na tomada de decisões. Ainda tem aqui uma segunda situação, né, que quando você é, não conhece o desvio padrão, e ainda você tem uma amostra pequena, menor que 30. Neste caso aqui, nós não utilizamos a distribuição normal. Nós utilizamos a chamada distribuição T de Student, né, que eu deixei como leitura complementar para vocês né, lá na, na, na, no Autoestudos 2. Então, ela é uma distribuição similar à distribuição normal, certo? A gente usa ela da mesma forma, é, aplicando a, a tabela de valores. Aqui nós temos um exemplo, certo? que diz o seguinte, a construtora Estrada Forte Limitada alega ser capaz de produzir concreto com no máximo 15 quilos de impurezas para cada tonelada fabricada. Mas segundo a legislação aí de um determinado município, caso essa quantidade seja maior do que 15, a obra tem que ser embargada pela prefeitura. Então selecionou-se 19 amostras, certo? É, de uma tonelada cada e... <coughs> essas amostras possuir impurezas com média amostral igual a 23 quilos e um desvio padrão igual a 9 quilos. Bom, é, evidentemente, considerando aqui um nível de significância 5%, e que a população é normalmente distribuída, esta obra ela deve ser embargada ou não? Então percebem aqui, nós temos um N pequeno, né, menor que 30, a amostra pequena, a média é 23 quilos, Certo e uh, o desvio padrão aqui é 9 uh, <cười> quilos, certo? E nós vamos então aqui testar a hipótese, né? Duas hipóteses: a hipótese nula, a média populacional ser igual a 15, aos 15 quilos, ou a hipótese alternativa, H1, a média ser maior do que 15 quilos. Aqui então nós calculamos a estatística t, substituindo os parâmetros os valores extraídos do problema, e percebam, nós é, é, temos aqui ah, o valor de T calculado de 3,87. Por um alfa igual a 5%, ou 0,05, o valor de T é, tabelado é de 1,734. Observe que este valor de T aqui ele é obtido na tabela considerando 18 graus de liberdade, ou seja, é o tamanho da amostra menos 1. Né? E aí, percebam, novamente aqui, tá? no gráfico da distribuição T de Student, eu tenho aqui a região de aceitação, 95%, e a região de rejeição de 5%. O um T crítico aqui é 1,73. Então, o T calculado, se ele cair aqui, Está na região de aceitação e eu digo ok. A média é de 15 quilos. Se cair aqui na região de rejeição, eu digo não. A média não é 15 quilos. Eu posso afirmar que a média é maior do que 15 quilos e aí a obra tem que ser embargada. Vejo que o T, tabela, uh, o T calculado aqui ó, né, é 3,87. Então ele está bem dentro aqui né, da região. De rejeição, e aí nós podemos então afirmar: veja só, um 95% de certeza. Tá, não é 100%, ou seja, eu tenho fortes indícios para dizer de que a alegação aí da, da construtora ela não é verdadeira, ela não é capaz de produzir é, 15 quilos no máximo de impureza para cada tonelada. E a prefeitura então tem que embargar a ordem. Então, nós falamos aí nesse último nesse vídeo sobre construção de intervalo de confiança e teste de hipóteses. Demos a vocês algumas noções básicas de como utilizar tais ferramentas aí, eh, finalizando então o um processo de análise estatística né, de um determinado projeto aí numa repartição pública ou em qualquer eh, empresa. Espero que vocês tenham eh, aproveitado ah, as nossas aulas e que possam utilizar aí, eh, os conhecimentos no no seu dia a dia aí para resolver os problemas. É, aguardo é, perguntas de vocês e até mais. Obrigado.